E aí, galera, beleza? Eu sou o Thiago e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje vai ser é um desafio? O que, que vai ser? Como que vai ser É, esse uma vídeo? brincadeira. Uma brincadeira? Explica aí como vai ser esse A gente esse tem vídeo. coisas boas e a gente tem coisas ruins, né? Que a gente não gosta muito. E uma pessoa vai ficar sentada sem ver e a gente vai perguntar, você troca isso por isso? E daí tem que escolher sem, sem olhar, sem saber o que que é. Entendi. Então aí a gente tem a pimenta, o azeite, o alho, o Então, é Suponha, né? eu pego um, esse pacotinho, esse daqui, aí eu falo pra você, sem você ver, eu falo, você troca isso por isso? Isso. Aí se você trocar, ou dependente do que você é, ficar, você tem que comer um, um pouquinho? É. Então? Já avisei que vai dar merda isso. É. Não, entendi. Você troca isso por isso, chama brincadeira Tá, mas é. Se eu escolher o alho, eu não tenho família inteira, pode ser só um pedaço. É, um pedaço, né? Não precisa comer todo Tá, mas aí. Se eu cair com, com alho e com refrigerante, gerante, escolhi um. Depois vale eu fazer ele com você pode. também. Pode. Pode então. Então, beleza então. Galera, o vídeo vai ser isso aí então. Vamos ver se vai dar certo aí. E primeiro de tudo, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo aí. E segue a gente lá no Instagram, o meu é Thiago Furacão Thaís Lailão. Beleza? Então, como que vai ser? Você vai primeiro, como vamos que é? Vamos tirar pouco pra mim? Vamos mas... pôr então Então vamos lá vamos. Um só, tá? Um só, então vai Já Ganhei, Já. então você vai lá Eu tô com medo <risos> Eu tô morrendo de medo desse desafio Você não tá vendo não, né? Não Tá ah, eu tô com medo. Você troca isso por isso? Ai, meu Deus. Não pode ser duas coisas ruins ou duas coisas boas, tá. tá? Tem que intercalar. Você troca isso por isso? Não. Não? Não. Não. Tem certeza? Aham. Uh -huh. Beleza, então. O que, que é? A coca. Ai, ah, eu adoro a coca, é. eu adoro a coca. Você, ah, não, já, não, você viu não viu não? Não Hum, gente, coquinha Ela se deu bem nessa né? daí, né? Hum. Tomara que eu também Geladinha Ganhe sorte nisso aqui Vou deixar, tá? Pra gente terminar o desafio Pode usar ela de novo Vamos de novo com você? Não, agora é você Vai. Gente, me ajuda eu fazendo. Vamos lá gente. Dá sorte pra mim, hein, galera não pode olhar. Tá. Você troca isso por isso? Como que é? Você troca isso por isso? Mas o que, que você tá falando de trocar? <risos> Vai logo. Hum, caramba. Troco. Você troca? Troca. Ah. Uh! Tá. Eles daí é aquelas gominhas ácidas Rapaz, eu ia falar que não ia trocar hein? Comeu comer um Só é deles certo. agora? Pegando é umas coisas boas pra mim. Pessoal, deixa nos comentários mais desafio ou trollagem pra mim fazer com ele, tá? Ele odeia trollagem. Então deixem nos comentários. Você troca. Isso, por isso. Como que é? Você troca. Isso, por isso. Troco. Troca. Ai, eu não, não. queria não, mas agora eu falei troca. Ah, você quer trocar ou não? Não. Merda. Caramba, eu tentei enganar ela, não deu. Meu. Eu também Ai. tô cagado de fome. Hum, nossa, que delícia, hum. Então você tá fazendo pegadinhas? Escutei isso aqui balançando. Então, era pra você ter pensado que era pra trocar o fixo. Hum, que delícia. Ela tá levando sorte, hein? Vai lá. Você troca isso por isso? Mas o que, que é isso? O que é pra trocar Fala ah, Como que é? Você troca isso por isso? Não! Agora, Agora eu quero ver! Não, eu vou trocar. Agora eu quero ver! Não, não! Eu não gosto de pimenta! Agora eu quero, Ai, eu quero ver! Eu quero ver! Eu vou ver! Eu vou ver, ver, lá, ver. ver na câmera lá se assim, ah, você não. não tá me trolando! Hum. Não, peguei um pouquinho, Vi. Não, não bebe tudo isso não. Sai fora, Olha, gente, chama pega fogo a pimenta, ó. Não, Moça pega água lá, pegar agora, senão não tem Mostra não tem Pegar Não tem como. Nossa, eu não gosto de pimenta, cara. Se dá água, eu tinha tomado uma água comigo, já vai. Eu não vou tomar isso aqui não? Sim, tem que tomar tudo na boca. Nossa Senhora! Filha da mãe! Ai, que delícia! Nossa, ah, eu odeio pimenta, eu odeio! Ai, o Chico estava sozinho, velho. Ah, eu não Então vai lá, agora você vai se ferrar, hein? Ah, pega leve, tá? Nossa pega leve. Senhora, não estou conseguindo! Tô... <risos> Soltando fogo acabou! boca, ah. lá! Caramba, velho! Você troca isso por isso? Não tá estando barulho. Como que é? Você troca isso por isso? Não. Tem certeza? Tenho. Troca, vai. Troca, troca! Você me deve saber, mas tá vi vendo, está com algum espelho na frente mesmo. Não tem como, cara. Hum! Que delícia! Ah, não vale pimenta mais pra mim não, velho. <risos> não, tá louco. Vale. É a última, né? Nossa, minha boca tá... É a última? Não. Vamos fazer mais uma aí. Então, mais uma com você, mais uma comigo, mais uma com você. É, vai. Tá pegando fogo na minha boca. Você troca isso por isso? Não! Não troca, não. Não, tá. não. Ah, não, não, não, não, não, velho, você é velado, não não não, não, não, não, Gente, vocês estão vendo, né? Eu não tô roubando, eu não tá como alho, certinho. eu não como alho, eu não como, eu sei que você não gosta, não, desisto, mas... não, desisto, não, desisto, velho, desisto, não, você tá louca de comer alfinete, um cheirinho gostosinho, hum. Não, eu só vou dar uma lambidinha nele Não, tem que morder, não, tem não. que mostrar, morder Ah não, não vale Tem velho. que morder, tá aí, É, eu... gente tem que morder eu? Não, afinal, não é para ser uma copo não Daí que eu vou morder um Eu dois. tô descascando, né? Pô, a gente esqueceu de descascar Cario, que... velho Eu tô eu até descascando, você não precisa nem comer a casca eu... ó. Ah não, não acredito, é isso Pimenta agora, alho, velho, eu odeio Ai gente, o cheirinho é tão bom, né Eu gosto, quem aí gosta? Deixa nos comentários quem gosta de alho e quem não gosta Olha que cheiro ruim, velho. Morde, hein? Quero ver. Não. <risos> ah, não tem como, meu. Mostra, não. Você Oi, parece uma jaca. Pelo menos metade, tá? Quimia, não. <risos> Tiago, tem que morder de verdade. É, não tem como, cara. Tem sim. Não tem como. Tem. Não, velho. Não, não tem Vai. coragem. Nossa. Morde. Vai logo. Deixa eu ver o tamanho, mostra lá o tamanho que você mordeu ah, Tem que comer! Tu tá louco! Ah, você não sabe brincar, você nem mordeu! Olha o tamanho do pedacinho! Você tá maluco, queimou minha boca Minha boca já tá pegando fogo Ah, viu? então tá na hora que caiu algum desse também uhum. para fazer desse jeito que você fez Você não pimenta que eu pus na boca uma Não, tá lá. é o desafio! Ah. Quem mandou você perder você ser ruim? Eu sou boa! E eu vou acertar tudo! É a última, hein? É última a mim e vai ser a última dele depois. Não, a sua última vai ser na hora que você pegar uma coisa, não? Não, é agora a minha última. Tá. Ah, como que eu falo aqui pra ela poder errar, cara? Você troca isso? Por isso? Ai, meu Deus. Tá me dando medo agora. Não errei nenhum. Como que é? Você troca isso por isso? Não. Como que é? Não. Não, vou fazer de novo. Não. não. é? Não, cara. Ai, eu chocolate. Ai, eu chocolate. jogo Ai, eu hum. hum, hum, hum, hum. tô decepcionado. Tem um vídeo que ela fez eu comer ração, velho. agora ela só se deu bem disso aqui, cara. Ah. Se você não viu o vídeo lá que eu comia ração, vou deixar o link aí na descrição, e você dá uma olhada aí. Ela fez eu comer ração, cara. Deixa aí. Ai, que delícia! Hum... A o Não vale, velho. Não vem com pimenta, a ave não, Eu vou ter que tirar fora <risos> povo vai ser eu também. Não, não vem mais pimenta não, sério mesmo? Né? Vale todos. Não. Tá na brincadeira. Eu desisto então. Não, não pode. <risos> Olha, você tá roubando. Pô, da próxima eu vou colocar um espelho ali, ó, no teto escondido aí que ela nem vai perceber, cara. Você troca isso por isso? Qual? Ah, não vale! Não vale! Você tá roubando! Tá bom, tá bom, então vai. Ah, se você fazer mais uma vez isso, eu nunca mais vou brincar é. com você. <risos> Sem graça, eu não fiz isso. Não, mas você tá maluco, eu tá me ferrando. Vai, você troca isso por isso? Como que é? Já falei, não vou falar de novo. Faz Ninguém falou você roubar, Não vou. Vai, pra mim. Não. tentar. Só me... fala se você quer trocar ou não? Mexe com o braço, que não. eu tô mexendo. Caramba, cara. E agora eu vou ficar na dúvida. Para de olhar! Eu <risos> vou olhar pra onde? Eu não troco, não. Tem certeza? Tem. Ah, é, é nada. Só porque você olhou. Não, não olhei não. Você roubou, você não olhou, não olhou não você não viu. Tá, ah, gente, não vale. Ele é muito chato, ele não sabe brincar. Não roubei não, me ferrei duas vezes, ela não se ferrou nenhuma. Você acha justa? Eu sou boa. Você, ah, boa você só acerta quando você rouba. Ela deve, ela deve ter colocado algum espelho, alguma coisa aqui. Que ah, eu coloquei. Tá okay. Você como. é muito não ruim e eu sou boa. É, não admite como, que você não. é ruim, você perde. Admite, tenho... admite, admite. Eu tô admite. com a boca aqui que eu não tô aguentando. Admite que eu sou melhor que você. Tanta pimenta, credo. Foi isso aí então? É. bom, não tem mais? Ganhei. Não. Eu ganhei, eu acertei mais do que você. Ó, eu quem, peguei mais coisa boa. Quem do ganha você. é o que se ferra mais. Não, não, mais é coisa é então eu ganhei. Coisa boa. Uhum. Não, você saiu de boa. Não. Você não ganhou, não. Gente, deixa aí nos comentários outro desafio pra gente fazer, pra gente desempatar. É, porque eu ganhei dessa. Beleza? É, não se esquece de se inscrever no canal. E deixa o like aí pra gente aí, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu, fui!